A popularidade das SPACs tem vindo a aumentar. Não é propriamente um instrumento novo, mas realmente a popularidade tem vindo a aumentar e em 2020 e 2021 o número de SPACs novas a aparecer no mercado tem sido buf, fora deste mundo. E por isso neste vídeo quero te apresentar seis pontos que são importantes, são cruciais, tu saberes antes de considerar investir numa única SPAC. OK? Seis pontos para melhorar realmente aqui a tua aprendizagem e vamos ver o que é que são as SPACs, como é que elas se formam, quais são as vantagens, quais são os riscos, a comparação aqui também com IPOs e muito mais, OK? Vamos lá isso. SPAC significa empresa de aquisição para fins especiais ou do inglês Special Purpose Acquisition Companies. São empresas que são constituídas de uma forma um bocadinho diferente das normais empresas, ok? Aqui a intenção não é, não é constituir uma empresa normal que ofereça produtos ou serviços para a sociedade, é sim passar aqui um cheque em branco, e por isso é que elas também lá nos Estados Unidos chamam blank cheques, cheques em branco, em que os promotores que estão por trás da, das SPACs têm o único intuito, de ir adquirir uma empresa privada e levá-la a público, ok? Aqui a intenção é quando um, um investidor, um conjunto de investidores chamado promotores que estão por trás da SPAC, eles fazem esta SPAC, lançam este cheque em branco, a ideia aqui é lançar ações novas no mercado desta SPAC, ok? Normalmente aqui na casa dos 10 dólares e com isso os investidores de retalho, investidores institucionais, etc, etc, vão investir nessa oferta pública inicial das ações da SPAC e depois esta SPAC tem dois anos, tem dois anos para adquirir uma outra empresa privada e levá-la a público, ok? Simples assim. E a popularidade tem aumentado de tal forma que se em 2013... Uh, aqui o, o valor das SPACs é, não ultrapassava os 144 milhões de dólares e na verdade só havia cerca de 10 SPACs. A verdade é que em 2020 já eram mais de 200 com mais de uh, 80 bilhões de dólares levantados em capital, ok? E mesmo no primeiro trimestre de 2021 foram levantados mais de 30 bilhões em operações relacionadas com SPACs, como podes ver nesta imagem, por isso é preciso termos cautela, perceber se estamos perante uma bolha financeira ou não, o que é que realmente está a acontecer nos mercados. E a segunda pergunta é então, como é que se formam estas SPACs? Existe um conjunto de promotores por trás, ou só um promotor também pode acontecer, que vai levantar capital junto do público a partir de uma, de uma operação de... Initial Public Offer, okay? de uma IPO, de uma oferta pública inicial. E normalmente estes investidores têm 24 meses ou 2 anos para adquirir uma empresa privada, fundir-se ou fundir-se com ela, okay? adquirir ou fundir-se com uma empresa privada e levá-la a público assim numa operação que é um bocadinho diferente. E um, isto acontece com, com uma, uma, uma timeline específica que estás a ver na imagem neste momento, e, e o processo corre da seguinte forma, realmente grandes investidores como o Funds, por exemplo, multimilionários, nós conhecemos por exemplo Bill Ackman, que eles são considerados promotores, são as pessoas que formam a SPAC e são considerados promotores. A SPAC levanta capital junto de outros dos investidores e depois eh, passa a cotar então em bolsa, normalmente com um preço por ação perto dos 10 dólares, embora o, a SPAC do Bill Ackman, que é bem recente no tempo, foi, foi nos 20 e tal dólares. Depois disto, os promotores procuram no mercado uma empresa privada para torná-la pública, a partir de uma aquisição ou fusão, e assim que é encontrada uma hipótese viável no mercado, todos os investidores nesta SPAC têm de aprovar a operação. Okay? Depois desta aquisição, os investidores da SPAC têm duas opções. Ou vendem as suas ações e, e encaixam um, um determinado lucro ou trocam-nas por ações da nova empresa adquirida. E aqui é que está a grande vantagem porque consegue-se às vezes ganhos expressivos, ok? Até porque no caso da, da operação ter sido bem sucedida, isto representa uma oportunidade para a SPAC passar a ter cerca de 20% da empresa adquirida. E isto é um ganho muito, muito expressivo. E caso tenham passado dois anos e não tenham conseguido adquirir uma empresa privada e torná-la pública, claro, então a SPAC é liquidada e o dinheiro é devolvido completamente aos investidores. E aqui é que está algum risco, como já vamos falar mais à frente. Mas queria só dar aqui um pequeno exemplo de uma SPAC que foi bem sucedida e que foi bem conhecida há uns anos atrás, em 2013, em 2012 eh, o Bill Ackman levou a Burger King a, a, a público okay? a partir de uma operação de SPAC. E porquê é que as empresas privadas quereriam vir a público, queriam ver as suas ações a ser negociadas em bolsa a partir de uma SPAC em vez de uma oferta pública inicial normalmente ou a partir de uma listagem direta. Okay? Há três hipóteses das empresas irem a público. Uma listagem direta, o que é muito raro de acontecer. Uma oferta pública inicial, que é o mais comum de, de nós vermos acontecer. E agora, mais recentemente, um grande boom na, nas SPACs. E aqui as SPACs trazem algumas vantagens para as empresas privadas que querem ir a público, porque o processo é menos burocrático, demora menos, há menos regulação então é mais fácil para estas empresas conseguirem vir ao, ao grande público negociar as suas ações. O processo é menos chato para os administradores e por isso é que também é muito interessante, do, do ponto de vista burocrático, é muito interessante para estes investidores. E depois tem a vantagem ainda de o valor da empresa vir a ser aumentado pela perceção, errada ou não, do, do grande público de que aquela empresa realmente vale mais do que se calhar se, se previa meses antes ou anos antes, ok? Há uma percepção do valor real dessa empresa ser um bocadinho superior, uma vez mais, errada ou não. Don Butler até tem aqui uma frase engraçada que compara as IPOs com as SPACs e que diz que, no fundo, uma IPO é uma empresa à procura de dinheiro. Já uma SPAC é dinheiro à procura de uma empresa. Aqui é um trocadilho e que acho que explica muito bem a diferença principal entre IPOs e SPACs. Qual é a grande vantagem, a vantagem principal de investir em SPACs? É que muitas vezes estas SPACs ocorrem em, em setores disruptivos. Muitas vezes os promotores estão à procura da próxima grande tendência, ok? De, de alguma empresa que esteja num setor disruptivo da sociedade, que esteja a, a melhorar substancialmente alguma coisa específica, e normalmente do ponto de vista tecnológico, okay? e que melhore realmente substancialmente algo específico na sociedade, e por isso, quando nós temos a oportunidade de estar expostos à próxima Big Thing, okay? à próxima Apple, à próxima Amazon, à próxima Netflix, o que quiseres, próxima Google, nós termos a oportunidade de investir desde cedo numa empresa desta categoria é mesmo muito bom. É, é quase aqui como o venture capital, ou os investimentos de, de alto risco de, de, de empresas startup, ok em que se tu conseguires pegar nelas numa fase inicial e ela tiver um grande, grande crescimento ao longo de, da sua vida, tu ao estar a investir numa fase muito inicial, Tens uma oportunidade tremenda de ganhos, tremenda, tremenda. E é esta a ideia principal das SPACs, é, é ir procurar uma empresa disruptiva, num setor disruptivo, e assim conseguir ganhos substanciais desde os seus estágios iniciais, ok? Mas como nem tudo são rosas, há desvantagens a considerar. Há aqui alguns riscos que são importantes de considerar antes de investir numa SPAC. Em primeiro lugar, elas são obrigadas a, a, a, a procurar um investimento ou uma fusão com uma empresa privada no espaço de dois anos, 24 meses, e por vezes isto pode ser um, um período curto demais para adquirir uma boa empresa, ok? E pode acontecer que elas com esta pressão sejam também vítimas <risos> elas próprias disto de, de que é o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder a oportunidade, e, e têm de agir rapidamente e, e assim acabam por por vezes vir a adquirir empresas que não valem tanta pena assim. Okay? Com, com a pressão de adquirir algo em dois anos, acabam por fazer as né, neiras adquirir algo que não, não me presta, chamamos assim, e, e isso é um erro tremendo e tem consequências para o teu investimento. E também tem consequências para o teu investimento se durante esses dois anos a SPAC não conseguir de todo adquirir ou fundir-se com nenhuma empresa. E isso acontece com mais frequência do que o que possas pensar, ok? isso representa uma rentabilidade zero para ti. Na verdade, negativa, como vamos já ver. Depois existem também questões relacionadas com a transparência. São empresas privadas. Nós, no grande público, não temos acesso tão facilmente assim às suas contas. Não é como uma empresa cotada em bolsa há muitos anos que tu tens um historial de dados financeiros e que consegues avaliar a empresa e procurar aqui estabelecer um valor aproximado da, da empresa. Okay? Consegues valorizar a empresa, consegues procurar um valor intrínseco para a empresa. Nestes casos é muito difícil de avaliar as empresas privadas que vêm a público a partir de SPACs e corres aqui então este risco relacionado com a transparência das contas, ok? Depois também pode haver aqui conflitos de interesse, ok? Não quero dizer que seja com todas, mas na maior parte dos casos das SPACs há mesmo conflitos de interesse que precisas considerar, porque... Numa altura em que as taxas de juros estão a zero, em que a mensagem dos bancos centrais é clara de que vai ser para manter esta política monetária, em que não há alternativas viáveis, ou seja, os depósitos a prazo a render zero valem a pena, as pessoas estão à procura de outros investimentos. E os promotores das SPACs também estão à procura de outras formas de valorizar o seu dinheiro, como é lógico, no campo dos milhões ou até dos bilhões de dólares. E aqui há um, pode haver um conflito de interesses quando, independentemente do resultado que acontecer com a SPAC, quer consiga adquirir uma empresa privada ou fundir-se com ela e trazê-la a público ou não, independentemente desse resultado, os promotores ganham comissões, os bancos que ajudaram com essas operações ganham comissões, mas tu podes não ganhar absolutamente nada. Okay. E, e na verdade os promotores podem ganhar até 20% em comissões eh, churudas, muito churudas, e, e essa realidade pode não ser a tua, por isso muito cuidado com esta parte, tá bem? E depois historicamente a performance das SPACs, o de seu desempenho é muito negativo, okay? há, há um estudo da Renaissance Capital que, que mostra que das mais de 300 SPACs que foram criadas entre 2015 e 2020, apenas 93 completaram aquisições e tornaram essas empresas públicas e, para além disso, calcula-se que o retorno médio para o investidor comum é negativo na ordem dos menos 29%, o que é um desempenho bem pior do que as típicas IPOs que, que tiveram lugar durante esse período, okay? que em média valorizaram 47,1%. Por isso é uma escolha entre teres um desempenho negativo de quase 30% ou um desempenho positivo de, em média, 47% para as IPOs. Claro que não é assim com todas, mas isto são médias e nós temos que considerar é um dado válido. Okay? E agora a pergunta que se põe é como podemos investir em SPACs? Okay? Como investir em SPACs? E tens aqui, essencialmente, duas formas. Ou compras a SPAC que está a ser negociada na bolsa de valores, compras as ações dessa SPAC e compras SPACs de forma individual, por exemplo, como existe a PSHT de, do, do nosso querido Bill Heckman, okay? da Pershing Square Holding Tantin, é uma, uma SPAC que ele criou em 2020, foi a maior SPAC de sempre, 4 bilhões de dólares, e podes investir nela de forma individual. Atenção, isto não é recomendação de investimento, ok? É apenas conteúdo educacional, mas isso tu já sabes, não é verdade? Mas existe uma outra forma de, de adquirir um, uh, SPACs, que é a partir do ETF New Issue ETF, com o ticker symbol SPCX. É um ETF criado recentemente, ok? Criado aqui no fim de 2020, por isso é preciso algum cuidado com isso. Tem também uma comissão de gestão bastante elevada para ETFs mas mais grave que isto tudo é mesmo a, a, a capacidade que eles têm de, de gerir ativamente os ativos que, que estão neste ETF. Por isso, tem gestão ativa e não passiva como deveria ser num ETF. Por isso, muito cuidado com isso. Para além disso, não deixa de ser um ETF de um elemento altamente especulativo, como são as SPACs, e, e é preciso nós termos cuidado com isto. Quero que consideres as SPACs, do ponto de vista individual, quer que tu consideres um ETF, é muito importante que tu consideres esta componente especulativa e se realmente achas que faz sentido para o teu portfólio, tens uma pequena porcentagem de alocação aqui quase como venture capital, okay, como capital de risco investido em empresas privadas, ok, está tudo bem e acho que podes fazê-lo e, e se realmente estás com essa predisposição para correr esse risco que pode ir, volto a dizer, a zero. Okay? Lembra-te sempre que investir envolve riscos, principalmente nestas questões mais especulativas, envolve mesmo um risco muito elevado e pode ir a zero, o teu investimento. De okay? qualquer das formas, queria-te deixar aqui estes seis passos que te ajudam a compreender as SPACs, mostrei-te algumas vantagens, alguns riscos o que é que são, quais são as diferenças também para a IPOs, como é que podemos investir em SPACs, e por isso, se gostaste deste conteúdo, já sabes, só peço que deixes aqui o teu mega like, prima aí até ficar bem azul esse botão, ok? E uh, uh, agradeço desde já, é a única paga que eu te peço, é esse teu mega like, que eu sei que um, suportas sempre aqui o conteúdo do canal, e por isso agradeço desde já por esse gesto, ok? E mais uma pequena nota, mais uma pequena nota. Se realmente este conteúdo teve valor para ti e se te ajudou a perceber as potencialidades, mas também os riscos de investimento, tenho um convite para te fazer. ok? Nos próximos dias 29 e 30 de junho, okay? 29 e 30 de junho, vou estar a dar uma masterclass onde vou ensinar as pessoas a investir na Bolsa de Valores. Vou te dar vários passos desde o zero, desde o absoluto zero, até tu saberes como comprar e vender ações na Bolsa de Valores como considerar os riscos, como investir com mais segurança, investir com mais confiança e assim vencemos aquele medo, vencemos aquele medo enorme de perder dinheiro na Bolsa de Valores. Ok? Fica aqui o convite. vou deixar o link cá em baixo, claro, para tu poderes te inscrever e conto contigo no dia 29 e 30 de junho. Ok? Soluções lucrativas. Tchau, tchau! Ah! E a Masterclass é completamente gratuita, claro, por isso... O que é que à espera? Não há justificação nenhuma, ok? Vá lá, clica aqui no link, 100% gratuito, 29 e 30 de junho, espero por ti. Até lá.